Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angola na Gringa. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do novo microfone que eu acabei de comprar. O primeiro microfone que eu acabei de comprar para estar a utilizar aqui nos vídeos uh, do meu canal, que eu vou estar a fazer com o telefone e tudo mais. E, bem, é a primeira vez que eu compro um microfone. Uh, nunca antes usei um microfone, sempre utilizei o um microfone que vem com o telefone e tudo mais. Então, acabei de comprar, acabou de chegar agora a encomenda. E eu vou aqui abrir. Experimentar para ver e vocês vão me dizer se tem alguma diferença no som e tudo mais. Se o som vai melhorar um pouquinho ou se, assim, usando o microfone do telefone é melhor. Então, let's go to the video. Isso, é, é de ver, por que o já passou? Isso, é, é de ver, por pior a trocar, já passou? Uh, bem este é o microfone que eu acabei de comprar, eu comprei na Wildberry aqui na Rússia, uh, Moscou Eu acho que até na Aliexpress tem também, eu estava procurar um microfone para comprar, procurei na Aliexpress também tem E custa muito barato, custa muito, muito, muito barato pelo preço que paguei Não sei se a qualidade uh, realmente também é boa, então conforme podem ver aqui tem as letras já em chinês ou mandarim ou rum, ou sei lá que é mais netos Não, tem algumas letras aqui em russo e tudo mais Mas é, yeah. então eu vou abrir agora Vou abrir aqui Deixa eu pegar uma tesoura Vamos lá ver como é que é Deixa eu pegar aqui a tesoura Vamos lá abrir isso, para ver como é que vai ser Bem, a primeira parte já tá Acho que ficou mais claro agora, não sei como podem ver É um, um microfone que se conecta com iPhone uh, yeah. É um microfone de lapela, na verdade não é É <risos> yeah, na verdade é um microfone de lapela então Vamos lá ver Vamos abrir Olá. E vamos por isso aqui. Yeah, então acho que aqui está o microfone. Ele tem bateria, se carrega. Vamos uh, lá ver. Uh, este, este é o microfone. <risos> Parece tão bonitinho. Tem aqui lugar né, para carregar para carregar e ainda vim com esse estojozinho aqui para vou lá tirar para da... é que é <risos> para aumentar na qualidade do som nesse caso para devido a lugares onde tem muita tá... ventaninha e tudo mais yeah. então essa é a primeira parte que veio né? que é o microfone e tem mais uma outra parte aqui deixa eu tirar uh... ah, essa é a parte que entra no iPhone a parte de que anda no iPhone mas aqui vem uma outra entrada foi entrada de ah, uma entrada estranha ah ah ah ah <risos> aqui tem outro conector aqui ah, vem um conector isso quer dizer que dá para conectar no iPhone mais nesses novos telefones ah, o telefone dessa entrada aqui dessa entrada aqui yeah então é só conectar aqui a entrada de iPhone conectar deixa aqui conectar deixa eu colocar isso aqui então é só conectar este aqui, conectar e depois disso conectar ao telefone, é o que eu vou fazer agora. Então eu vou voltar já já, vou conectar agora ao telefone e vocês depois dizem se a, a qualidade do áudio vai mudar, como é que vai estar e tudo mais, eu vou colocar agora, deixa já, deixa eu experimentar já colocar isto aqui, deixa eu vou colocar com, hum. como é que se coloca? <risos> hum. Ok. Ok. Acho que deu. Não sei. Enfim, eu vou colocar tudo aqui, vou ajustar tudo de volta já já. De volta pessoal, acabei de ligar agora, aqui ela até acendeu uma luzinha aqui verde. Uh, tá ligado já, conectei também no fone. Uh, não sei se o áudio mudou. Uh, não sei se a qualidade do áudio mudou. Uh, acho que agora tô a falar já que é utilizar, nesse caso, uh, o microfone. Deixa eu até colo tentar colocar aqui. Para ver como é que é, uhum. acho que vou tentar falar assim, não sei se o áudio mudou, alguma coisa. E ainda tem, nesse caso, a caixa, ainda tem um carregador, deixa eu tentar tirar aqui o carregador. Ainda um. tenho um carregador que veio, esse é o carregador. abre aqui o carregador e pronto esse é seu carregador que eu também veio com ele depois e nas informações mostra que a bateria tem, a bateria tem duração de até no máximo duas horas duas horas Epa, já é para já alguma coisa já é alguma coisa então espero que vocês estejam ao a me ouvir nesse caso com muita qualidade agora com esse microfone e yeah. Então depois eu vou fazer aí um antes e depois, para ver como é que é a diferença do áudio. Yeah. Então é basicamente isso. Vou deixar um link aqui na descrição no, para quem quiser comprar esse microfone na Aliexpress, que é muito barato. Yeah. Então é basicamente isso pessoal, estamos juntos. Não se esqueça, se é novo, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se gostou daqui, de comprar do meu, do meu <risos> e do meu microfone. Bem, então vamos lá para o teste nesse momento estou a utilizar o áudio do telefone não estou a utilizar o microfone o microfone está desligado, está aqui na mesa e agora vou conectar o microfone e vocês me dizem se o áudio vai mudar se vai melhorar realmente alguma coisa e tudo mais, pronto está uh, ligado, tem uma luz verde aqui né? foi mostrei na vez passada uh, bem, nesse momento estou a utilizar o microfone externo que acabei de comprar uh, não sei se conseguem notar alguma diferença se tem diferença realmente, deixem aí nos comentários escrevam para mim Uh, espero que esse microfone seja de bom uso para mim, e então, é isso aí, essa é a diferença, estamos juntos!